Opa, voltei! Antes de mostrar a tela do sistema e mostrar para você onde é que clica para tal informação, eu quero falar um pouquinho para você de como o Comtele um Rastreador vai te ajudar a reduzir os custos da sua frota e aumentar a produtividade. Então vamos lá, em primeiro lugar, não adianta só instalar, contratar, instalar os rastreadores nos veículos, e tudo bem, achar que está resolvido, chegar para a diretoria da empresa e falar ó, já instalei os rastreadores, agora estamos resolvido vai economizar é, combustível, vai fazer tudo. Não vai. Então, na verdade, o sistema com rastreador tá ou qualquer outro bom sistema de gestão de frota, ele vai te ajudar a atingir esse resultado. Como que ele vai te ajudar? Ele vai te ajudar trazendo informação. Tá? A partir do momento que você tem a informação correta e você tem a, a informação rápida fácil, você consegue agir, você consegue criar regras na empresa e premiar os bons, os bons motoristas e, e penalizar os ruins. Então, o que, que o sistema vai fazer é trazer informação para que você atue de uma forma prática e aí sim a gente vai ter o resultado esperado. Seja ele de aumentar a produtividade, por exemplo, eu tenho 10 veículos e eu instalei o sistema contato e rastreador, daqui 3 meses eu consigo rodar com 8 veículos. Foi uma economia absurda, né? Porque o custo de um veículo é muito alto. Ou então, eu mantenho meus 10 veículos, só que eu consigo produzir muito mais. Né? E também, eu passo a fazer o mesmo trabalho com menos custo da frota, né? Quais são os principais custos da frota? É, quando a gente fala em gestão de frota, a gente tem que dividir em custo fixo e custo variável. O fixo são aqueles itens de documentação, de seguro, que você, andando ou não andando com a frota, ele vai existir, né? Depreciação do veículo e por diante. Aonde que o sistema vai atuar? É no custo variável, que é o que? Combustível, é, índice de manutenção, índice de acidente, então você consegue a partir das informações que o sistema vai te dar, que nem sempre você precisa ir no sistema atrás da informação, você pode configurar, receber por e-mail e atuar na hora ou você pode é, constantemente estar tá com o aplicativo aberto, verificando o que está acontecendo e atuando, agindo, entrando em contato com o motorista, tomando as providências necessárias. Então, você vai ter as informações e você vai conseguir fazer com que o motorista entenda que é para o bem da empresa e automaticamente para o bem dele que essas, que essas ações estão sendo tomadas. Sendo assim, o motorista vai dirigir de uma forma mais cautelosa, mais conservadora e você pode ter certeza do que eu estou falando você vai economizar o combustível, você vai economizar na manutenção do veículo e você vai é, reduzir o número de acidentes. Isso é, é, é fato, é constatado, não é o Júlio César da Contag que está falando. A gente tem histórico aqui de clientes. Né? Então, é, é muito bacana que você tenha essa consciência. Né? Não adianta simplesmente instalar o Contag rastreador e achar que tudo vai acontecer sozinho. O principal ator... Dessa, de, desse, desse filme é você gestor de frota a gente vai te ajudar a gente vai passar todo o nosso know-how, toda a experiência para você para que você consiga de fato atingir os resultados necessários e mais uma coisa que eu posso garantir o custo do controle Rastreador é irrisório perto dos resultados obtidos que você vai ter com, com a ferramenta tá? para isso a gente está à disposição tem vários canais de comunicação e e como esse aqui né que é um curso para você poder usar a ferramenta da forma correta tá bom então vamos para o curso efetivamente tamo junto